este aqui é para controlar as bochechas, ele é assim. Eu não tenho muita carga na minha câmara. Este aqui é para aplicar o corretor. Depois tenho esta base. Esta aqui é da bom, esta base. Talvez então, este bom, ainda não usei. Depois mandei vir este batom. Ele é assim, que eu já vos mostro. É assim, esta agora aqui linda e eu roxo lindo, lindo, lindo. Bem, depois tenho aqui este corretor, é assim. E depois tenho este primer, é da Von. ela é assim.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 Depois tenho esta paleta de sombra de 120 cores. Assim ela é assim. você vocês estão a ver, tem coisas lindas, lindas, lindas para usar este verão. É assim que eu ainda não comecei a usar. E depois tem outra parte também, é assim.